ele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A paz do Senhor, povo de Deus! Desde 1937, seguimos a mesma missão que Cristo nos comissionou como igreja, e temos motivo suficiente para celebrarmos pelo que o Senhor tem feito por nós e por meio de nós. Há mais de 82 anos, Vivemos experimentando da graça e do poder de Deus, que continua trazendo sentido para as nossas vidas, restaurando casamentos, dando direcionamento para os jovens nos dias atuais, operando milagres e concedendo dons espirituais para que os sirvamos e, principalmente, concedendo salvação eterna. Valorizamos e honramos cada passo dado antes de nós, e avançamos para o novo, certo de que somos parte da construção de algo eterno. Hoje entendemos que métodos se atualizam, entretanto a missão permanece. Nossos princípios são firmados em Deus, por isso são imutáveis, mas nossa forma de comunicação pode e deve ser atualizada para levar cada vez mais longe as boas novas de salvação. Por isso, convidamos você a conhecer a nova identidade visual de nossa igreja, que a partir de então estará em todos os nossos materiais. Mais dinâmica, moderna e de fácil aplicação, mas com o mesmo intuito, divulgar Cristo, falar do Evangelho e até mesmo por meio de uma marca, mantendo os símbolos que nos representam o um novo o logotipo da Assembleia de Deus Caratinga é formado pelos seguintes elementos a Bíblia, a tocha, o mundo e implementamos a semente e a águia. A Bíblia, um dos pilares da Assembleia de Deus Caratinga, é ser uma igreja bíblica que preza pelo ensino da palavra. A águia simboliza uma igreja ativa que se preocupa com as causas sociais. A Semente, uma igreja que aceitou o Id e prega a Palavra de Deus. O Globo, nos lembra que somos uma igreja global, que apoia e planta novas igrejas e que mantém a visão missionária, sendo parceira na evangelização mundial. A Tocha, evidencia uma igreja pentecostal, uma igreja que faz diferença na sua cidade. Utilizam um dos meios de comunicação para falar do amor de Deus ao mundo. A nossa fonte institucional a partir de agora será a família Axiforma. Além de ser utilizada exclusivamente na assinatura da marca, usaremos na composição de materiais digitais e impressos, fornecendo uma identidade visual, moderna e coesa para as nossas igrejas. As cores possuem um significado forte e, para as aplicações gráficas da marca Assembleia de Deus Caratinga, as cores institucionais são o azul com a variação de dois tons, passando credibilidade e consistência, e o dourado referindo-se à cor do trigo, como citado na Bíblia, a semente da Palavra de Deus, e também fazendo uma referência ao sagrado. A partir de agora seremos identificados dessa maneira e esperamos que isso faça com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido em todos os lugares. A marca de nossa igreja mudou, mas a nossa missão continua a mesma. Acreditamos que podemos influenciar aqueles que não conhecem a Jesus através de uma comunicação contemporânea e ações dinâmicas inspiradas totalmente pelo Espírito Santo. Venha viver um novo capítulo dessa jornada com a gente. Você faz parte não somente da história, mas da construção do futuro da nossa igreja.